Nós viemos para Minas de sapato branco. Olha a condição. Meu Deus. Parece aquele povo urbano que já veio para cá, que nunca viu terra. Estamos tentando ir para ir para achar, ir pra city, né? Não tá conseguindo. Tá difícil aqui, gente. Tá difícil. acho que tá um dia difícil. a gente chega lá. One day. One day somewhere, someday, somehow. Someday. Somehow we are going to get there somehow you are going to get there somehow we are going to get are are going there somehow we are going to get there that's it vamos continuar nossa viagem let's continue Eddie. let's continue to be continued let's to be continued sai continuar Let's be continuing How is it? Wow! Let's continue. Let's be? Continue. Unbelievable. Unbelievable. 26 anos de idade, eu não sabia disso. Por que, que as formigas pegam folhas? Porque elas são carnívoras. Hum. Pera que eu tô comendo uma mexida eu sou fitness. Ela leva para dentro da toca. Que toca? Elas não tem toca. É formigueiro. Isso aí que você entendeu. Não é uma toca, tá uhum. Ela apodrece, pega micróbios e ela come os micróbios. Dizem que se você jogar um tênis da Vans ele... Pra cima para cima, ele sempre cai de pé. Vamos fazer é. a teste. Deixa eu ver. Deixa eu fazer. Você jogar um, joga o outro. Para toma um. Vou testar. Um, dois, três. Joga o outro. Nossa, que medo! Eu nem sei por onde vocês estão indo agora. Meu Deus do céu! Me espera! Ai, Santo Deus eterno! Eu não tenho medo! Corre! Corre! Corre! Opa! E a Sabrina acaba de pescar um peixe! Vamos lá! Vamos prover! Vamos prover! Queremos peixe grande, oh meu Deus! Já não, quase peixe. peguei! Vamos ver! Um bom pescador alimenta seus peixes! É Saia do ribeirinho sete. Venha, para Muzambinho Rimou É isso aí Agora que já pescamos Vamos continuar pescando não pegou nenhum ainda, já peguei sete Pegou sete, mas não dá pra alimentar um cachorro Ele Ai, não acredito, é Eu não acredito Que o pai pegou de volta, de, volta. Põe de volta nada, dá ah, pra assar esse peixe o Rapa oh, nem oh. Me levou fé, mas olha Pode isso! Ah. Tá vendo? Estourarinha, cuidado! Vai! Nossa, gente, dessa... é, gente, ó! Mostra, isso daqui esse é das cichinhas. Ah, não acredito que vai pegar esse só. peixe. aqui na feira de Muzambinho. É, o que você achou? Eu achei que precisa de mais coisa de comer. Sobrinha? Não, achei assim que a feira não tem muitas opções. É uma feira pequenininha? Pequenininha, tem... um... umas roupinhas, umas roupinhas... comidas. Mas não é assim aquela feira, né? que a gente vem para Minas e imagina que vai achar aquela feira gigante. Que, mas é que a cidade é. Mas é que a cidade aqui é pequena, né? então é isso. A cidade é pequena. Dentro é... do tamanho da cidade Então é, é proporcional, né? É proporcional. E acabou né? de chegar um muçulmano perto da gente. Qual que é a sua nossa, experiência, nossa da... experiência da fe... de feira de Mazambia? O que você está achando? Pouca gente. Pouca, Pouca gente? Feira. Faltam mais opções de comida, né? A gente é. comeu um pastel. Tô em dúvida se eu como um pural e uma pamonha, mas o acho que eu vou procurar de doce. Maior, porque eu é o mesmo branco. preço do ladinho. Achei um pouquinho é. branco o pastel e recheio. Não é, 3,50 o pastel, é. eu recheio gostei. A massa eu acho que é caseira, que tava tá com um, é tá um pouquinho de gosto de massa. Parece que ele fica chacoalhando. também. Mas o frango estava bem temperado e não estava branco, então já é uma evolução. Vamos andar. Canta uma música de Minas. Ô oh, Minas Gerais, que pesca os seus peixes, que come os seus pães, e sua mãe tá pescando lá embaixo. Vem, bem, os peixes. Ai, que dó. Peixe é vida, só não coma carne animal. Peixe não é um animal. Peixe. Ele é. Hã? Hum. Hum. cansativo é o sinônimo de Rafael e Sabrina e nosso dia vai acabar assim todos felizes alegres como... <risos>